Jorge, uma dúvida recorrente que eu tenho visto é sobre o que são as coisas quando a gente fala de IoT. É, essa é uma dúvida muito comum, Jones. As coisas são os objetos que estão na ponta, os objetos que estão conectados à internet, enviando e recebendo dados. Quando a gente fala de objetos, quando a gente fala disso tudo, a gente está falando de dispositivos, que possuem um microcontrolador internamente, ou seja, um hardware dentro dele, com conectividade necessariamente, a gente está falando de algo que envia dados aí para a internet, tá? e que pode ser dividido em dois grandes grupos, os grupos com inteligência e os grupos sem inteligência. Então eu tenho as coisas burras e eu tenho as coisas com inteligência, agora muito bem difundida pelo Edge Computing, levando muito mais coisa para ser processado lá na ponta.